Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação, ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eu sou Diogo011 e no vídeo de hoje quero jogar uma ideia com vocês, que a Honda, ela deu um tiro no próprio pé, agora que ela lançou a CB Twister 300, eu vou falar para você o porquê isso aconteceu. É o seguinte, eu tava, acabei de sair da concessionária da Honda Lá, tava falando com o pessoal Vendo as motos, se chegou alguma moto nova para grava, gravar para vocês Semana que vem vai chegar A 300 300 Twister, eu já vou gravar para vocês Beleza? Deixa nos comentários aqui, qual o tipo de vídeo Que você quer ver sobre essa moto Se você quer ver eu pilotando ela Se você quer ver preço Consórcio, financiamento Que aí eu trago semana que vem para vocês Tá bom? E é o seguinte, porque a Honda deu um tiro no próprio pé? É, como vocês podem ver aí na capa do vídeo, tá cheio de Twister 250 lá na concessionária e não consegue vender. A Twister 300 tá um preço excelente aqui na minha cidade. A CB300 Twister. No modelo CBS, tá saindo apenas R$ 22.500, tá muito barato, rapaziada É, eu tô pensando muito em comprar essa moto pelo valor dela Ela tá praticamente custando 2 2.000 a mais do que uma Titan 2023, tá barato Então, a Honda, ela deu um tiro no papel, é porque A Twister 250 tá mais caro do que a 300 cilindradas. E É óbvio que a 300, a modelo novo, é muito superior à 250. Por isso eu falo para vocês, a Honda deu um tiro no próprio pé por causa disso. Quem que vai querer comprar agora a Twister 250? Ninguém. Ela tá mais, a 250 tá mais caro do que a 300. A Twister 250 tá saindo 23 mil. Se eu não me engano é R$ reais. E a é 300 cilindradas, 22 Tá saindo mil reais mais barato A modelo novo do que a modelo antigo Vocês entenderam, rapaziada? Não tem porque a pessoa pagar mil reais mais caro Na modelo antigo Sendo que a modelo novo Que é mil vezes melhor Muito melhor de equipamento Muito melhor, muito superior em tudo De beleza É, potência Equipamento E pagar mais barato Nessa moto, não tem porque a pessoa Pagar mais caro na modelo antigo, né? Então isso vai acarretar que vai ficar difícil vender. Ó, 300 acelerou ali, hein? Ixi, deixei cortar, não podia. Trezean saindo embora. Ixi! A chuva, rapaziada, tá chovendo agora, hein? Bora lascou. Eu, eu devia dar sem filtro nessas horas, hein? Eu tô com o filtro da moto. Ó, a 300 acelerando e a minha moto. Tá ficando para trás pouco, hein? Se liga. Eu vou ter reto pra vocês verem. Vou baixar aqui. Ixi, rapaziada. É marcha. Receba. Rapaziada É Eu acho que a Honda Vai aumentar o preço aqui na minha cidade Da Twister 300 Por causa que ela tá muito barata Até a Titan 160 Ninguém vai mais querer comprar A Titan custando 20 mil E a 300 Custando 22 e meio Isso vai matar o preço das outras motos ou as outras motos abaixam de preço Ou a Twister aumenta E com certeza A roda vai aumentar o preço das motos Abaixar eu acho muito difícil acontecer Eu acho que Eu tô pensando em comprar Mas tem fila de espera Eu acho que daqui uns alguns meses A Twister já vai estar custando aí uns 24 mil Aqui na minha cidade Ó E eu gosto da minha titanzona, hein? Se liga A 300 está acelerando tá ali na frente, ó Ela não sumiu Receba Reduzir aqui Minha moto Tá com filtro Comando e escape Eu precisava Colocar um módulo da Atlon. Tirar o limitador da minha moto que eu ia ver Aí é 300 e ia ver que era a potência da 360 Ia passar apertado se eu tivesse um módulo, hein? Mula E eu preciso Depois mudar a relação também Colocar uma relação a moto andar mais de final Aí vamos ver se a nossa titã bateu 150, 160 km por hora. Mas o devagar, né, rapaziada? Porque tudo tem um custo. Não é barato. você colocar uma central a aí, você vai pagar duzentos reais. É caro. É a relação eu já tenho. É mais fácil. Mas só o módulo é, é milzão, né? É caro pra caramba. Se fosse baratinho, já teria colocado. Mas vamos que vamos. Logo, logo a gente saiu com esse módulo da Atron que eu tô louco pra colocar. Fechou, família? Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. No Instagram, é Diogo 011, ponto oficial. Demorou? Tamo junto.